reta final de construção do nosso banhado de águas cinzas. Mas antes disso, se você quiser receber diretamente aí no seu WhatsApp, Facebook e YouTube muitas vezes não entregam, né? Se quiser receber em primeira mão, direto no seu WhatsApp, dá uma olhada na, no, na descrição do link, tem ali um convite para você entrar no grupo. Clica lá e você vai receber direto. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, grato por acompanhar o canal. Eu estou feliz, a gente a está gente chegando na reta final ali da construção desse banhado. Uma saga, né? Idas e vindas, pensa isso, pensa aquilo. Né? Faz o banhado, desfaz o banhado, faz os laguinhos, acompanha a evolução, coloca as plantas, né? volta para o banhado e aí pronto. O banhado está tá ficando pronto. No vídeo de hoje a gente vai ver colocando a areia, a areia já vai estar tá colocada e a gente vai começar a pensar em algumas possibilidades ali, a banheirinha do, dos passarinhos tá, tá pronta também, as coisas estão funcionando bem, dia de lavar roupa, é, acompanhar o caminho das águas, é, como é que ela tá percolando ali pela areia, o dreno, como é que está funcionando, está funcionando tudo bem, então, vamos dar uma olhada. Fim de tarde, uma outra iluminação. O nosso canteirinho com as 11 horas. Florzinha linda. O primeiro laguinho que vai virar o brejinho, O caminho de pedra. Já pronto. A piscininha dos pequenininhos, que ainda não está pronta. Mas já está encaminhada. Isso tudo aqui vai ser fechado com pedra ou com terra. Então a gente não vai ficar vendo isso tudo por aqui. E os laguinhos na parte de baixo. Manhã de sábado chegou a areia. então aqui no, nesse primeiro laguinho. Olha a, a água verdinha, bonita. O serviço que a gente fez semana passada. Eu vou limpar, tirar essa terra daqui. Que no lugar dela eu vou colocar areia e vou começar a preencher o laguinho aqui com essa areia. É uma areia média, que aqui vai ser o nosso brejinho, finalmente, né? Então o serviço tudo pronto. Quer dizer, material pronto aqui. Eu vou mostrando como é que vai como é que vai ficar o serviço. Parece que o nosso laguinho ali, se não resolveu de tudo o furinho, pelo menos estamos né, perdendo pouca água. Final da manhã, nosso brejinho, agora com cara de brejinho. A areia está colocada, dia de lavar roupa, a máquina está ligada. Deixa eu jogar um pouco de água aqui nas pedras para facilitar a visualização de como é que está todo o sistema, Vou fazer uma uma limpeza rápida aqui nas pedras, espera que eu já volto, legal, dei uma lavada nas pedras para facilitar a nossa visualização. Aqui a piscininha, já troquei a areia, a piscininha para as crianças vir tomar um banhinho. Ali no outro canto, o dreno do, do banhadinho. Então nós vamos observar como é que, que vai acontecer a passagem da água por aqui. E lá do outro lado, a saída da água. que está sendo drenada deixa eu mostrar ali na saída do cano a água ela vai saindo devagarzinho depois eu vou medir o nível direito fazer as adaptações que sejam necessárias isso aqui deve ficar um pouco acima do nível Ali da saída já está, né? Que é para indicar para a água onde é que ela tem que ir. Aqui a gente fecha um pouco mais, que a água tá entrando para cá, então indica pra gente que aqui tá um pouco mais baixo, né? Essa parte tá mais baixa. Eu venho com a areia depois, fecho esse lado aqui e faço a água em direção ao dreno. Se for preciso, eu tiro algumas pedras ali, indicando a água, mas o caminho dela não é para ela vir aqui por cima. Ela está aqui em cima porque eu acabei de lavar as pedras todas. O caminho dela é de vir por baixo. Mas nós vamos acompanhando o desenvolver do, do nosso brejinho. Então aqui não vai ser mais o laguinho. Aqui vai ser o brejinho e ali embaixo o laguinho. A água que estava aqui, com areia foi empurrada pro primeiro brejinho para o primeiro laguinho lá atrás que está mais esverdeada e ela seguiu pro segundo aqui com uma uma água já com uma qualidade melhorzinha e outra vez mostrando para vocês olha as raízes da do aguapé, é né, como é que, que tem segurado lá a cor da água mais barrenta né também com, com bastante Alga né, que saiu daqui, foi para lá, as raízes dos aguapés segurando, aqui a água não está tão turva, e ali naquele cantinho a gente percebe ver a água está, consegue ver a água estar tá transparente, por conta de todos esses aguapés que estão aqui que tem segurado essa, essa água e, e diminuído os sólidos em suspensão. A máquina jogou, a máquina de lavar, já despejou toda a água, ou está despejando ainda a água, que veio para a superfície do nosso brejinho e ela sai ali do outro lado. Eu estou vendo que eu vou ter que baixar um pouco o nível da saída, porque ela está saindo pouca. Mas ok, é, é de se esperar. É uma quantidade maior de água chegando por aqui. Logo essa água atravessa todo esse banhado, todo esse brejinho E vai para a próxima lagoa. Mais alguns minutos, a água continua chegando aqui no banhado. Talvez a gente tenha que elevar um pouco ou talvez não sem nenhum cheiro cheiro muito pouco cheiro porque ele tá passando ali pelo solo pela pela caixa de brita mas até agora funcionando muito bem a água entrando, saindo ali pelo pelo, pelo dreno ok, tudo funcionando bem essa queridinha aqui eu vi umas bolinhas dentro da água, fui olhar é, pode ser larva ou ninfa de de libélula talvez tinha duas aqui ainda agora nosso brejinho, a água toda quase já, já se foi do que foi lavado. Coloquei umas pedrinhas aqui para dar um, uma carinha melhorzinha. As crianças já estão vindo nadar aqui no, no brejinho. A água está escorrendo ainda. Aqui o nosso dreno levando a água para o brejinho. Ela está caindo ainda, então continua drenando. Então já estou vendo que a água demorou umas duas horas para fazer o caminho no brejinho, por conta da areia. né? Ela tem que sair daqui, percolar todo esse caminho, ou vir por cima e passar pelas pedras com areia ali para sair no dreno ali embaixo. Então olha só, sei que apesar de ser um passo a passo, muitas vezes a gente tem dificuldades de pegar toda essa teoria de visualização disso tudo e efetivamente implantar. Um monte de dúvidas surgem. Se tiver com dúvida, manda uma mensagem aqui para a gente se precisar de um acompanhamento ou de orientação um pouco mais próxima, tem uma possibilidade que pode facilitar bastante a tua vida né? e a é um custo muito compensador. Se você tiver interesse, é possível a gente fazer uma orientação, uma consultoria virtual, né? desde o planejamento do, do sistema fazer o dimensionamento do, do sistema e orientar você no passo a passo para construir alguma coisa assim na sua casa, no seu chito, sítio, na, na sua chácara, na sua fazenda. Então, se tiver interesse, dá uma olhada ali, via o WhatsApp, entra em contato e a gente conversa. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!